Olá, aqui é o Daniel e hoje eu estava fazendo uma sessão de coaching com um cliente e nós chegamos a uma conclusão muito interessante. Num determinado momento ela me contou que muita, muitos dos problemas que ela teve na vida foi devido ao fato dela ter sido rebelde. Rebelde aquilo que os pais é, que, queriam para ela. Mas o mais engraçado desse ponto é que o, aquilo que os pais desejavam para ela de fato não era aquilo que ela gostaria de viver. E por isso ela se denominava rebelde. Eu não sei se em algum momento da sua vida você foi rebelde ou não, ou se você não seguiu aquilo que os seus pais te falou ou não, mas a grande verdade, que, e, e, e o que eu quero desmistificar nesse vídeo, é que é, nós seres humanos nós não somos rebeldes. Pelo contrário, nós somos muito obedientes. Só que uma coisa que talvez você não tenha parado para pensar, e que faz toda a diferença, é a quem você está dedicando a sua obediência. Algumas pessoas dedicam a, obedi a obediência delas aos estudos, né? outras pessoas até mesmo a, a igreja, outras pessoas até mesmo a cerveja, enfim, é, noites de farra, diferentes tipos de, de, de, de, é, de posicionamentos na vida. Mas o mais importante é você parar para pensar se de fato você, no final disso tudo, está conseguindo viver a vida que você deseja. E o porquê isso é muito importante? é essa pessoa, ao simplesmente é, ir contra aquilo que os pais dela queriam para ela, que realmente não era aquilo que ela desejava, ela simplesmente é, encontrou coisas que ela também não queria e se tornou obediente a essas coisas. Então... É, Justamente pelo fato de se tornar, de ir contra aquilo que os pais dela, dela queriam para ela. Eu não, não, não, não sei se você está conseguindo entender a magnit, magnitude disso, até porque eu não, tô consi não posso dar para você muitos detalhes do que realmente aconteceu. Mas é, o fato é que, a partir do momento que... É, você, sei lá, escolhe é, usar todo o seu salário para gastar em bebida, você está sendo obediente à indústria das bebidas. Então você está gerando realmente dinheiro para outras pessoas que fazem propaganda disso. Ou, a, ou está sendo obediente ao convite dos seus amigos que te convidaram para beber. É, quando você é simplesmente... Passa o seu tempo inteiro estudando Você está sendo obediente aos seus estudos E isso pode trazer para você uma aprovação Quando você é obediente, sei lá, no seu trabalho E você fica o tempo inteiro trabalhando, o dia inteiro trabalhando Muito provavelmente você vai ser recompensado no seu trabalho Mas você vai perder uma qualidade de vida Um tempo que você poderia ter com a sua esposa com o seu filho né? Ou com outros familiares Então... Não existe, tecnicamente, uma rebeldia nesse ponto. Né? Existe, na verdade, a obediência a alguma coisa. E o porquê eu estou falando sobre isso? É porque uma coisa que eu percebo constantemente é que muitas e muitas e muitas e muitas pessoas elas estão deixando de ser obedientes aos seus sonhos. Elas simplesmente já sonharam uma etapa de sua vida e elas simplesmente deixaram seu sonho de lado. É justamente porque alguém ou alguma pessoa é, fez com que ela simplesmente desacreditasse nisso. Eu não sei se isso já aconteceu com você ou não, mas eu quis gravar esse vídeo justamente para falar sobre isso. Porque muitas pessoas acabam deixando de lado os sonhos. Então... Já que você realmente quer escolher alguma coisa pelo qual você deseja ser obediente na sua vida, seja obediente aos seus sonhos. Eu tenho certeza que no final de tudo isso, no final de, de todo esse processo de vida, de, de tudo que você fizer, eu tenho certeza que você vai ficar muito e muito e muito e muito feliz. Então se o seu sonho é ajudar mais pessoas, se o seu sonho é fazer diferença na vida de outras pessoas, viajar o mundo, sei lá, comprar uma casa, um carro, enfim, se, é, casar... Seja obediente aos seus sonhos, eu tenho certeza que todas as ações que você é, tomar na sua vida em prol disso é, vão fazer com que você seja muito feliz. Então se você gostou do vídeo de hoje, clica aqui em curtir, comente também, compartilhe com outra pessoa é, que se ache rebelde, para que ela pense exatamente a quem ela está sendo obediente. Talvez ela fale que ela está sendo rebelde, mas ela está sendo é, obediente a coisas que não fazem bem para ela. Então, para que realmente essa pessoa seja obediente aos sonhos dela, assim como você também pode ser e assim como eu também quero ser. Então é isso. Falou, um grande abraço e tchau, tchau!